Thank you. nível a seguir é uma subcamada de level Corra Por Sua Vida O que significa que muitos aspectos desse nível São semelhantes ao aterrorizante nível Surpresa O nível Exclamação Tracinho Exclamação Se assemelha a um longo e baixo corredor de hotel Consistindo de luzes vermelhas piscando Alarmes e portas que normalmente são restritas A distância atual do nível é desconhecido mas muitos teorizam a duração desse nível. No exato momento que se colocar os pés nesse nível, eles cairão em um estado de caos. Isso significa que você está perdendo a sanidade. Não tenha medo, pois você pode aumentar sua estabilidade mental com água de amêndoas ou barras energéticas. Depois de alguém começar a perder gradualmente sua sanidade, eles notam uma horda ridiculamente grande de entidades que normalmente consiste em... Deathmods, Hounds, Havids e outras entidades desconhecidas que são consideradas exclusivas do nível Começaram a persegui-los em grandes velocidades Mas não se preocupe, pois é possível ultrapassar as entidades A cada 2 km nesse nível, há seções de salões chamados Corredores Azuis Que contém água de amêndoas, bebidas energéticas, barras energéticas e uma calculadora estranha os tão mencionados corredores azuis, consistem em luzes azuis. E o ao contrário do resto do nível, tem pouca ou nenhuma entidade. Assim, é viável estabelecer uma colônia ou posto avançado nos corredores azuis. O que é um alívio surpreendente, pois eles são praticamente a coisa mais segura no level! Exclamação, exclamação. Como quase todos os outros níveis, escapar não é possível. Embora seja bastante difícil, normalmente há cerca de 2 a 3 portas a cada 2 milhas nesse nível. Cada uma segue para um nível diferente, embora possam ser uma fuga, não é aconselhável entrar nessas portas, devido ao fato de que as portas levam principalmente a locais inseguros. Níveis como nível 3, nível 6 e outros níveis semelhantes, além disso em algumas raras ocorrências. Uma das portas pode enviar você de volta ao nível, corra por sua vida. Assim, entrar nas portas não é aconselhável. Embora se você quiser enfrentar o perigo, existem apenas duas maneiras verdadeiras e confirmadas de saídas desse nível. Seu nome é considerado a Saída Azul. É altamente recomendável sair pela Saída Azul, em vez de a, a Saída. Devido ao fato de que as entidades podem alcançá-lo antes que você possa chegar perto dela. Devido ao perigo extremo desse nível, não é aconselhável entrar nesse nível por qualquer meio. Mas se você tiver o desejo de entrar, desejo-lhe boa sorte. Supondo que alguém consiga percorrer o nível por um período incontável de tempo. Eles verão a escada subindo. Ela será uma boa tentativa. Supondo que você queira deixar o The Backrooms. Esse nível pode ser um risco mental preocupante pois pode alterar sua estabilidade mental, o que alterará sua sanidade. Nunca corra por esse nível sem sapatos. Se você tocar nas poças de dor líquidas, você encontrará lentamente um destino pior do que a morte. Os Corredores Azuis Os Corredores Azuis não são do Twitter, claro. São pontos de verificação ou, para melhor compreensão, são áreas seguras localizadas ao redor do nível. Exclamação! Tracinho! Exclamação! Os corredores azuis são corredores com luz azul acompanhados de água de amêndoa, barras energéticas, água e uma calculadora. Às vezes outras coisas podem aparecer nos corredores azuis, embora seja uma ocorrência rara. Os corredores azuis são um bom lugar para criar postos avançados, estabelecer colônias e até descansar. Você deve se preparar nesses corredores pois você vai precisar de alguns dos itens aqui, se você quiser escapar, claro. Você sempre pode encontrar esses corretores a cada 4,5 milhas no nível, o que é realmente decentemente bom. Supondo que você esteja cansado quando chegar a um dos salões azuis, às vezes você pode encontrar uma garrafa de super água de amêndoas, uma chance em 11. Embora isso seja extremamente raro, então não vale a pena esperar que um apareça. Se você tentar passar por uma janela aqui, os corredores azuis desaparecerão, o que será muito, muito lamentável. Raramente existem entidades aqui, embora as únicas entidades que foram encontradas nesses corredores não tenham sido consideradas perigosas. Se você viajar o suficiente, você encontrará a saída azul que faz parte dos salões azuis, do nível exclamação, tracinho exclamação, que pode ser feito descendo as escadas na saída azul e abrindo uma porta de saída que levará a um nível aleatório. Você não pode perder a sanidade aqui. Sua sanidade permanecerá no ponto em que estava antes de você entrar em um corredor azul. É possível estabelecer postos avançados ou colônias nesses corredores azuis. Os Corredores Azuis são a parte mais segura do nível. A horda de entidades desconhecidas do nível inclui o seguinte. A Mãe de Todos os Medos. Uma entidade cujos traços foram alterados nesse nível. Essa entidade persegue mais rápido à medida que sua sanidade começa a diminuir. Eventualmente fazendo vozes aparecerem em sua cabeça. lhes dirá para segui-la. A entidade também seguirá um em todos os lugares quando sua sanidade se for. Líquide Slimers Uma entidade pegajosa que normalmente é feita de diferentes líquidos nos bastidores, como água de carpete, alcatrão, etc. Do nível exclamação, tração exclamação, os slimes líquidos são tipicamente feitos de dor. Posto avançado de Safira esse é um posto avançado de um grupo desconhecido, embora muitas vezes se diga que eles estão baseados em outra realidade. Composto por cerca de 30 membros, moderadamente vigiado, aberto a negociar certos recursos. Ajudará os andarilhos de passagem, mas não os deixará entrar. Baseado perto da saída azul. Expedicionistas dos bastidores Consiste em cerca de 5 a 10 membros, altamente guardado, muito aberto a negociar qualquer recurso. Dará comida e água aos andarilhos e os informará sobre o nível, e deixará qualquer um entrar. Localizado em um dos corredores azuis. Entradas e saídas. Há uma pequena chance de você entrar sem cortar o chão no nível 2. Entre passando por uma porta destravada. No nível, corra por sua vida. No clipe através de uma porta vermelha enferrujada no nível menos um, talvez trará você para cá. Saídas. Pode-se sair através do... The Exit, ou a saída. A saída azul localizada a 7,5 milhas do ponto de desova, o que levará a um nível aleatório. Viajando até o limite do nível e subindo a escada, que levará à Terra Prometida. Hum... Ao passar por uma parede fora dos limites, o levará ao Devoid. No clipar através de uma porta, nos corredores azuis, levará ao nível corra por sua vida. Negativo. No clipar através de uma pintura, que o enviará de volta ao nível que estava antes, mesmo de chegar ao nível corra por sua vida. Ao passar por uma porta de saída falsa localizada a cada duas milhas no level, você será levado ao DRD. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Eu vou indo nessa. Fui até a próxima!